Os fundos do PRR e o financiamento do BEI uh, são complementares. Uh, e, portanto, uh, os fundos do PRR, como sabem bem, têm uma componente de subvenções, uh, portanto, de dinheiro que é entregue e que não é possível ser reembolsado, e tem uma parte de empréstimos. O BEI, enquanto banco, uh, como disse, tem dois tipos de produtos uh, que pomos à disposição empréstimos e a concessão de garantias. Uh, o, que tem, o que leva a que o PRR tenha sido e esteja a ser utilizado eminentemente para projetos no âmbito público ou das políticas públicas uh, e em que o BEI financia projetos que não estão cobertos pelo PRR ou que não estão cobertos a 100% e, portanto, em é que estamos precisamente disponíveis para cofinanciar esses projetos. Isto para dizer que eh, existe uma complementaridade, eh, mas quando há diferentes instrumentos de financiamento, nomeadamente subvenções que são uh, entregues e que não são reembolsáveis, uh, obviamente que os governos têm uma preferência por afetar esses recursos da forma que entendem mais eficiente, o que é perfeitamente uh, o que é adequado, legítimo e é, que é o que é o melhor interesse dos cidadãos. E, e portanto, uh, os governos têm estado nesta primeira fase até por pelos prazos que são relativamente apostados, eh, a afetar eh, essas, eh, essas subvenções. Agora eh, sim, esperamos que no futuro eh, o BEI possa continuar eh, ou possa ter um papel relevante eh, naquilo que são a implementação também dos projetos do PRR, quando eles não estejam completamente financiados.